Nós temos uma cultura aonde a gente entende que o dinheiro é um pecado, que o dinheiro é proibido. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Você precisa dar duro para chegar aonde você quer. Você precisa se esforçar muito. Você precisa ralar muito. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael de Moura, sou fundador da escola Construindo Seu Clau e criador do método Palhaçaria Terapêutica. A partir de hoje, eu vou estar postando uma série de vídeos para te ensinar a ganhar dinheiro brincando. Isso mesmo. E para começar, nós vamos falar sobre um elemento essencial para que isso aconteça: a criatividade. Gostou? Então te inscreve no meu canal, deixa aquele joinha e agora roda a vinheta que a aula já vai começar. Bom, se você decidiu continuar assistindo esse vídeo, é porque você se interessou pelo assunto e você já está de parabéns. Nós temos nesta frase, ganhe dinheiro brincando, duas coisas importantes que eu preciso falar antes de dar continuidade nos conteúdos. A primeira coisa é ganhe dinheiro. Nós temos uma cultura onde a gente entende que o dinheiro é um pecado, que o dinheiro é proibido. A gente sempre ouve falar, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Ou seja... A gente vem de uma cultura onde foi nos colocado o dinheiro como um pecado. Só que isso não é verdade. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para que a gente possa ganhar tempo. E o tempo nesta vida é muito curto. 60, 70, 80, 90, 100 anos. Não dá tempo para a gente ver, conhecer e experimentar tanta coisa bonita que existe nesse planeta. Não é mesmo? Então quando a gente começa a entender que o dinheiro é bom e que o dinheiro serve para comprar tempo, a gente então começa a perceber a importância dele. E eu disse, ganhar dinheiro brincando. Brincar também é algo que não se relaciona com o trabalho, por conta da nossa cultura. A gente entende que o trabalho é um sacrifício, ou seja, né, você precisa dar duro para chegar aonde você quer, você precisa se esforçar muito, você precisa ralar muito. Mas será que é bem assim? A verdade é que as pessoas mais ricas, as pessoas que mais prosperaram nessa vida e que prosperam, são as pessoas que fazem aquilo que amam, que se divertem, que utilizam da sua imaginação e criatividade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Criatividade. Através da palhaçaria, dos recursos que o palhaço nos oferece, que a gente vai conseguir estimular, desenvolver e aprimorar a nossa criatividade. Então vamos entender melhor esse conceito? E é óbvio que a origem da palavra criatividade vai nascer lá no latim, e é óbvio que nós teremos também a mitologia grega atravessando este conceito. Uma história muito legal que fala das musas, as musas criativas. Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar na descrição desse livro, esse livro um link para você acessar um material, um texto bem bacana que eu preparei para você, com um compilado de tudo que eu pesquisei, para preparar essa videoaula. Quando a gente fala em criatividade, a gente está falando de cria ativa. Cria, aquele que vem do criador, nascer e ativa estar em movimento, estar em ebulição. Tem alguns aspectos muito importantes que a gente precisa entender para poder acessar o nosso processo criativo. Quais são esses processos? Bom, o primeiro processo que a gente vai precisar, é se livrar das nossas críticas. Ah, eu vou fazer isso não dá, aquilo não pode, esse não vai. Se a gente fizer isso, a gente não sai do chão e não vai chegar à nossa tão uh, sonhada criatividade. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. A criatividade está totalmente conectada à originalidade. E aí é que entra o trabalho da palhaçaria terapêutica. Quando a gente está trabalhando com o palhaço, a gente vai fazer o nascimento, construir o seu clau. A gente vai ter que acessar a nossa criança interior. O que é acessar a nossa criança interior? É reativar em nós esse estado de pureza e de brincar. Como eu acabei de falar... A gente vai se livrar das críticas, dos julgamentos, dos preconceitos e vai simplesmente deixar a nossa mente e o nosso corpo em estado de flow. Ele simplesmente vai contínuo e a gente vai liberar, então, todas as nossas informações que ficam lá trancadas no inconsciente. A gente vai se conectar com os nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição. E isso tudo vai ebolir dentro do nosso cérebro, nos permitindo... Liberar esse olhar único e intransferível que cada ser humano tem. E mais uma coisa importante para que a gente acesse o portal da criatividade. A gente precisa comer, absorver, incorporar todos os dias novos conhecimentos. A criatividade exige que a gente tenha um banco de registro de conceitos, de conhecimentos muito vasto. Por isso, muitas pessoas, por exemplo, advogados só leem sobre o direito, né? médicos só estudam sobre a medicina. Não, é importante para a criatividade que a gente tenha acesso a tudo. E o palhaço tem um nariz farejador, ele é curioso, ele busca saber um pouco de tudo. Então é importante você ler filosofia, é importante você viver a arte, é importante você aprender um pouco de tudo. O seu cérebro vai fazer um compilado de todas essas informações, e na hora que você estiver trabalhando com um processo criativo, você vai fazer conexões, vai entrar tudo isso num calidoscópio e vai gerar uma outra coisa. E essa outra coisa é o processo criativo que vai nos levar à inovação. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que fazer isso brincando. Porque nós estamos no topo da crista de uma onda hoje no mundo, nós estamos em 2021, está acontecendo uma grande revolução, nós avançamos dez anos em dois em questões tecnológicas e hoje tudo aquilo que é operacional a máquina o robô o computador a inteligência artificial faz vai fazer cada vez melhor e a gente vai acabar perdendo o nosso emprego o nosso trabalho a gente já teve muitas profissões que foram extintas por conta do processo evolutivo tecnológico dentro do mercado de trabalho um exemplo o datilógrafo agora a gente palhaço, a gente artista, a gente músico, nunca perdeu espaço. Por quê? Porque o trabalho do artista, o trabalho do palhaço, o palhaço do músico, ele é um processo criativo. Se você é empreendedor, você quer ganhar dinheiro, você vai ter que fazer isso brincando, quer você queira ou não. E a boa notícia é que isso é possível e é maravilhoso. Esse assunto é muito extenso e quando eu trabalho ele com equipes, com empresas, ou até mesmo prestando mentoria para alguns profissionais que querem disparar no processo criativo, a gente vai expandindo isso e vai ficando um universo cada vez mais infinito. O processo criativo basicamente se dá dessa forma. Você vai pegar um conceito, por isso que é importante você absorver conhecimento, você tem que entender sobre muitas coisas. Qual é o conceito? Aqui nós temos um copo, o conceito do copo é, o copo serve para beber água, certo? E a gente vai pegar, então, no processo criativo, um segundo objeto, um segundo conceito. O conceito deste objeto é que ele é uma caneta e ele serve para escrever. Vamos utilizar o palhaço. E o palhaço o que é? O palhaço é aquele que quebra regras, que olha as coisas por um outro ângulo, que transgride. E nós vamos, então, transgredir esses dois conceitos. Isso é um cópia. Isso é uma caneta. E agora eu vou começar a viver, sem julgamento, sem culpa, um processo criativo através do brincar. Vamos fazer uma experiência? Eu vou experienciando coisas. Desse processo criativo, eu vou testar várias coisas. Eu fiz algumas coisas aqui de improviso, a maioria não deu certo. O que, que deu certo? Deu certo fazer um instrumento musical, né? O que é que tem na sopa do neném? O que é que tem na sopa do neném? Isso aqui a gente vai chamar de inovação. Ganhar dinheiro brincando é você passar por um processo criativo para chegar na inovação. Assim como eu, peguei o conceito da palhaçaria, Juntei com o conceito da psicologia, da psicanálise e construí um método, a palhaçaria terapêutica. E quando algo é único, se torna algo especial. E tudo que é especial, vale muito mais.